Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Silene Silva e a aula de hoje é da disciplina de História para o quarto ano. Vamos agora conhecer o roteiro da aula de hoje. Vamos falar aqui sobre os caminhos para a independência. Dentro desse tema, vamos falar Brasil, sede do Império Português, Revolução em Portugal e o Brasil independente. Em 1808, chegou ao Brasil o príncipe Dom João, que governava Portugal no lugar da sua mãe. Ele desembarcou no Rio de Janeiro, a partir daí aconteceram várias transformações na colônia e muitos conflitos também. Esses conflitos de interesses impulsionou o Brasil para a declaração da sua independência. Mas por que o príncipe e toda a sua corte portuguesa vieram para o Brasil? Então vamos entender um pouquinho dessa história, como aconteceu, né, como tudo ali aconteceu. Vamos falar então de conflitos. Naquela época havia muitos conflitos, mas esse conflito aqui foi um conflito mais específico que envolveu Portugal. Vamos entender então como foi isso. Napoleão Bonaparte era imperador da França na época e ele para expandir o seu território, ele estava invadindo outras terras e ele decidiu invadir então a Inglaterra. Só que a Inglaterra, era, era uma potência, ela tinha ali um exército que, é, que guardava o território. Então, Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra, ela resistiu firmemente. Então, o que, que Napoleão decidiu? Ele decidiu que todos os países que faziam parte ali do bloco europeu, porque a Inglaterra ela não, não fazia parte desse bloco continental europeu, ela ficava em uma grande ilha. Então, ele decidiu que todos os países europeus é, não tivessem nenhum tipo de acordo com a Inglaterra. Isso para quê? Para que a Inglaterra se enfraquecesse, tanto economicamente como, como é, na questão do seu exército, né, ela ficasse enfraquecida e, com isso, ele poderia invadir. Só que Portugal já tinha seu acordo com a Inglaterra, então ele continuou mantendo esse acordo, acordo comercial. Então, Napoleão já tinha dito que o país que é, mantivesse esses acordos com a Inglaterra, ele iria invadir. Como Portugal continuou com esses acordos, então ele decidiu invadir Portugal e seguiu em direção a Lisboa. Então, com isso, Portugal não tinha um exército suficiente para resistir e impedir que Napoleão é, invadisse suas terras, então ele decidiu fugir. Então, foi assim que ele saiu de Portugal, ele fugiu com todos os seus funcionários, com toda a sua comitiva, e em uma manhã de novembro a família real, os soldados, nobres e funcionários do governo chegaram aqui com toda a sua bagagem, chegaram no Brasil. É, eles estavam em uma quantidade aproximadamente de 15 mil pessoas que chegaram em 36 navios. Então, o que aconteceu com a chegada de Todas essas pessoas, imagina, de repente chegar uma quantidade dessas de pessoas, eles precisavam de emprego, precisavam de moradia, precisava de alimentação. Então no Rio de Janeiro mesmo, aconteceu o seguinte, as famílias deixavam suas casas para que essas famílias portuguesas ocupassem. Então chegava ali uma família portuguesa e escolhia uma casa daquelas ali, e passava a morar e a pessoa saía. Aí eles colocavam assim uma sigla, com é, duas letras, PR, queria dizer Príncipe Regente. E essas famílias elas eram prote protegidas pelo Imperador, né, por Dom João. Agora, outros acontecimentos, outras mudanças também começaram a acontecer por conta de toda essa demanda, né? Então, aqui aconteceu que A abertura dos portos. Para atender a grande quantidade de pessoas que chegaram, foram abertas várias estradas para ligar São Paulo, São Paulo e Minas Gerais ao Rio de Janeiro, que era a capital. Também foi permitida a instalação de fábricas, porque antes Portugal não permitia, era proibido, mas agora em diante ele permitiu que se instalassem essas fábricas. O porto se tornou uma porta de entrada para inúmeras novidades, dentre elas foi o comércio de vários países, principalmente a Inglaterra, que já era um aliado deles. As mercadorias eram sapatos, tecidos, talheres, louças chapéus, ferragens, livros, jornais, perfumes, sabonetes e muitos outros produtos. Aqui uma imagem de como estava o Brasil naquela época, que a gente percebe toda essa movimentação, esse comércio aqui em que as pessoas estavam envolvidas. Outros acontecimentos também aí, né? A gente vê que abriam-se os teatros, bibliotecas, o primeiro banco, que foi o Banco do Brasil, o primeiro jornal editado na própria colônia, é, escolas, o Jardim Botânico, vieram também imigrantes de vários países. Cientistas e artistas foram contratados para investigar a fauna e a flora, as paisagens e as pessoas do Brasil. Em 1814, Napoleão foi derrotado, então Dom João já poderia voltar para Portugal, mas ele não quis, afinal de contas ele já estava aqui já há algum tempo, já estava bem instalado, as coisas já estavam acontecendo, muitas mudanças ocorreram então ele decidiu que não voltaria. Em 1815, o Brasil deixou de ser colônia para fazer parte em situação de igualdade ao Império Português. Deixou de ser uma simples colônia e agora passou a ser um país desenvolvido assim como Portugal, né, com todos os recursos. O príncipe foi coroado é, rei de Portugal, Brasil e Algarves com a morte da sua mãe. Então agora Dom João não é mais o príncipe regente, ele passa agora a ser o imperador. E continua morando na capital, no Rio de Janeiro. Mas com todas essas mudanças e com todo esse desenvolvimento, ainda assim havia muita insatisfação por parte tanto dos brasileiros quanto dos portugueses lá em Portugal. Os brasileiros por quê? Porque aqui o Nordeste, os fazendeiros, eles tinham a sua agricultura, eles cultivavam, tinha cana-de-açúcar, tinha o fumo e tinha muitos outros produtos. Só que eles não tinham liberdade para comercializar os seus produtos. Quem controlava esse comércio eram os portugueses. E isso foi gerando uma satisfação muito grande. Eles pagavam impostos altos e não tinham essa liberdade. E em Portugal, o povo também estava muito insatisfeito. Porque com a vinda de Dom João para o Brasil, o país ficou lá a mercê. É, Napoleão foi invadir, os ingleses tiveram que ir para ajudá-los a expulsar Napoleão. Eles ficaram em miséria, não tinham recursos, então isso, isso, eles ficaram muito indignados. E eles também estavam agora com outro problema, porque os próprios ingleses que ajudaram eles a combater é, Napoleão se instalaram no país, então isso gerou um problema para eles também. Eles também estavam insatisfeitos com a questão do Brasil é, se tornar agora um Reino Unido, está em, em pé de igualdade com Portugal. Eles queriam que o Brasil continuasse sendo colônia. E então, eles se indignaram e aí organizaram uma revolta, que foi a revolução chamada Revolução do Porto. Então, sob a ameaça de que Dom João perderia a coroa, eles obrigaram Dom João a voltar para Portugal. Caso ele não voltasse, ele perderia o seu reinado lá. Então... D. João decidiu voltar para Portugal e deixar aqui o seu filho, é, Dom Pedro. Então, diante desse assunto que nós já vimos, então vamos fazer uma pequena atividade para entendermos um pouco mais o nosso assunto. E depois a gente dá continuidade. A respeito da vinda da família real para o Brasil, pode-se afirmar que a família real veio para o Brasil porque Napoleão Bonaparte queria invadir Portugal, a rainha de Portugal e seu filho Dom João chegaram a Salvador em 1808 e depois seguiram para o Rio de Janeiro. Não foi preciso tomar nenhuma medida para melhorar a economia brasileira. Em 1815, o Brasil deixou de ser colônia para fazer parte em situação de igualdade do Império Português. Diante do que nós vimos até então, vocês respondam aí e voltamos já já para conferir aqui as respostas, tá bom? Vamos conferir, então, as nossas respostas? Vamos ver como ficou? Exatamente, a família real veio para o Brasil porque Napoleão Bonaparte queria invadir Portugal. Aqui a nossa segunda resposta. A rainha de Portugal e seu filho, Dom João, chegaram em Salvador em 1808. Está correto. Vamos ver outra resposta? Exatamente, em 1815, o Brasil deixou de ser colônia para fazer parte em situação de igualdade com o Império Português. Vamos continuar assinale as decisões que foram tomadas por Dom João ao chegar com a Família Real ao Brasil. Então, construção de vilas, abertura dos portos às Nações Amigas, construção de estrada para ligar São Paulo e Minas Gerais ao Rio de Janeiro, instalação de energia elétrica e autorização para instalação de indústria antes proibida por Portugal. Então, novamente, respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos ver, então como ficou. Olha só, construção de estrada para ligar São Paulo e Minas ao Rio de Janeiro, instalação de energia elétrica e autorização para instalação de indústria, que antes era proibido por Portugal. Vamos então seguir em frente aqui. Durante algum tempo, Dom Pedro, como príncipe regente, seguiu as ordens da corte portuguesa, né? Quando ele ficou aqui, agora, né? Já como príncipe regente. Mas ele percebeu que as leis vindas de Portugal pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. O Brasil, que já tinha passado por tantas mudanças, por tantas transformações, com tantas benfeitorias, agora voltasse a uma simples colônia, isso não estava assim, sendo muito bem-vindo né, tanto para Dom Pedro quanto para os brasileiros. Por um lado, os políticos portugueses eles exigiam que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal. Mas por outro lado, os defensores da independência iniciaram uma campanha pedindo para que ele permanecesse aqui em Nossa Terra. Os brasileiros gostariam que Dom Pedro ficasse aqui e governasse o país, mas que fosse independente de Portugal, porque eles tivessem a liberdade de governar o país e tomar as próprias decisões. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma abaixo assinado pedindo-lhe que ficasse. Então, ele disse, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, no dia 7 de setembro de 1822, ele fez uma declaração oficial de independência, tornando o Brasil livre das ordens de Portugal. Então, agora o Brasil se para um país livre, podia tomar as decisões né, independente de Portugal. Então, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Segundo o que a história conta, Dom Pedro, ele, quando recebia as ordens de Portugal, ele não acatava muitas as ordens, ele não aceitava muito as ordens de lá. E também não aceitava muitas ordens daqui, ele não aceitava muitas opiniões. E ele precisava de apoio político, ele precisava do apoio daqueles que estavam com ele ali. Então, ele foi perdendo é, apoio político. Então, com as revoltas contrárias à atitude do imperador e a falta do, dos políticos, do apoio dos políticos brasileiros, em 1831, Dom Pedro decide voltar para Portugal, de onde ele veio ainda criança. Então, isso, né, essa falta de apoio, então ele, ele acabou decidindo voltar para Portugal. E deixa no seu lugar aqui, o imperador deixou o seu filho ainda menino, ainda criança, ele tinha cinco anos, que era o Pedro de Alcântara. Não podia, claro, assumir o seu reinado. Ele só foi assumir o seu reinado em 1840, quando ele tinha 14 anos de idade. Então, ele recebeu o título de Dom Pedro II. Seu governo durou quase 50 anos e terminou em 15 de novembro, eh, em 1889, quando foi proclamada República do Brasil. Esse período ficou conhecido como Segundo Reinado. A proclamação da República, em 1889, marcou o início de uma nova forma de governo no Brasil, Atualmente, nosso país é uma república, ela é governada por um presidente eleito pelo voto do povo. Então, nós vivemos hoje nesse sistema, antes monárquico, a gente vê todo, toda a trajetória do Brasil até chegar aonde estamos hoje. Hoje nós temos a liberdade, e podemos escolher aquele que vai governar o nosso país, né? o nosso presidente. Então, agora vamos fazer só um breve resumo da aula de hoje. Nós começamos, então, falando do Brasil como sede do Império Português, a chegada da família real, como aconteceu, né? Que foi porque Napoleão invadiu, né? Estava indo em direção a Lisboa para invadir Portugal, e aí é, Dom João decide fugir com toda a sua comitiva. Chega aqui ao Brasil, é, numa quantidade aproximada de 15 mil pessoas, e aqui se instala. E aí acontecem várias mudanças para melhoria e para atender toda essa demanda de pessoas. Só então, que depois acontece é, que o povo, mesmo com todas as mudanças que ocorreram nesse período, tanto os brasileiros quanto os portugueses estavam muito insatisfeitos com as atitudes de Portugal. Por quê? aqui no Brasil, o pessoal do Nordeste, os fazendeiros, estavam insatisfeitos porque eles não tinham liberdade de comercializar os seus produtos. E em Portugal foi porque é, Napoleão, com a fuga dele para cá, o, o país ficou em miséria e as pessoas passaram muita necessidade e também a vergonha de... E passar por toda aquela situação e não ter ali o seu imperador. Então, gerou uma revolta que foi chamada Revolta do Porto, em Portugal. Né? E aí depois vem o caminho para o Brasil independente. Aí vem o retorno de Dom Pedro I para Portugal. porque Com essa revolta, Dom João teve que voltar para Portugal. E ficou aqui no seu lugar o seu filho, Dom Pedro, com o título de Dom Pedro I. Mas Dom Pedro, I, Dom Pedro I ficou um tempo aqui governando e depois decide voltar para Portugal e deixa aqui então o seu filho, que é Dom Pedro II, que começa a governar. Ele governa um longo período, um período de quase 50 anos. E depois encerra o fim da monarquia e o Brasil passa a ter então um sistema de governo chamado de república, que é o que nós vivemos hoje, nós escolhemos é, o nosso presidente, né, o nosso governador que é o sistema de conhecido como República. Então, aqui nós encerramos essa parte. Aqui está a nossa referência, a coleção Eu Gosto Mais, da editora Ibef. Espero que vocês tenham tido um bom proveito da aula de hoje, tenham gostado. E eu aconselho vocês a continuar pesquisando. Tem muitos detalhes na história do Brasil. É muito importante conhecer a nossa história, não é verdade? Então, eu aconselho vocês a darem continuidade aí a essa pesquisa. Muito obrigada por assistir a aula de hoje e nós nos veremos numa próxima aula.